Fala, fala galerinha! É isso, eu sou o claro. Eu sou o Norberto, esse sou mais um elefante literário com a tag Histórias de Quintal. A gente viu essa tag no canal Ao Sol no Quintal de Angela, que é uma pessoa maravilhosa recomendo a todo mundo que conheça, se ainda não conhecem, se é que isso é possível de acontecer o link pro canal tá aqui no box de descrição e vamos lá, depois que terminar esse vídeo Essa tag vai consistir em 10 perguntas super diretas sobre livros como se fosse tipo, ah, um café no fim da tarde, no quintal hum, e tudo bem mais. Bem de boas. Bem de boas e a primeira delas é um livro triste Eu teria o que? Uma infinidade de livros para trazer aqui pra vocês, porque eu Todo mundo, né? Como todo mundo sabe Eu gosto muito de livros tristes, porém O primeiro que me veio à cabeça foi esse de Cindy Arrendi, O Último Adeus E aí ele vai trazer temas como Suicídio, depressão Nessa vibe. O irmão Da nossa protagonista, se eu não me engano Se suicidou e o livro é justamente A época após isso, né? Que muita gente se culpa porque Não percebeu antes, não sei o que, não sei o que E aí a gente vai conhecer como é que ela vai lidar com isso como é que as pessoas ao redor também vão lidar com isso É assim, bem pesado e bem triste mas é muito, muito, muito bom. Um livro triste também, que eu tenho aqui pra ele, que é o Gigante Enterrado, que eu já falei durante uma época bastante sobre ele aqui no canal. É um livro que vai mascarar a história através de uma, de uma fantasia. Não é uma fantasia muito pesada, mas ele vai tratar basicamente sobre memória, sobre fidelidade, sobre relacionamento, sobre família. E é um livro tristíssimo que tem um final que deixa o seu coração partido em 50 milhões de pedaços. Segunda questão é um livro divertido. Eu já tô rindo. É, pra essa aqui nós escolhemos a mesma, mesmo, mesmo a mesma coisa. O que? mesmo livro que é esse aqui, ó. Hyperbole na House. Gente. Brush. É muito engraçado esse livro. A gente falou dele um há um tempão. Faz muitos anos né? que a gente é. leu esse livro. É um quadrinho. É muito engraçado, assim, engraçado de você gargalhar. É divertidíssimo. Esse livro aqui, tipo assim, a autora, ela tinha um blog daí com tirinhas e tudo mais. Daí ela resolveu juntar todas essas tirinhas e misturar com, com, enfim, com descrições nesse livro aqui. Não tem condições. Esse é, traço, crer. essa cara desse, desse boneco, que na verdade é ela, é ah, tipo, é não, não, não, não existe, não tem no Brasil. É muito bom. Eu, eu tinha esquecido que tinha, tipo, texto corrido, assim. Entendeu o que? quê? É muito um engraçado, sério. Se tiveram a oportunidade de ler, leiam, que é muito bom esse livro. Três, O primeiro livro adulto que você leu? Eu não, eu quase não lembrei nessa resposta, mas eu coloquei a do Pronteiro Lobato, porque foi um livro que eu li, apesar de ter sido aquela vibe obrigada, que foi tipo não sei o que, não sei o que mais lá, mas foi um dos primeiros que eu li. Entendeu? É eu tô então, nessa eu... vibe, mais ou menos. Eu lembro de Memórias Postas de Bras Cubas. Na verdade, na minha vida eu não lembro de mim mesmo, assim, lendo o livro, mas eu lembro a história, então eu considero que eu li. 4. Um livro que marcou a adolescência. Como muitas pessoas já devem saber, eu não por incrível que pareça, eu não era uma criança que lia. Eu odiava ler e eu comecei a ler ali pelos meus 15, 16 anos. Mas um livro que me tocou muito que marcou muito foi o Caçador de Pipas que eu já contei essa história aqui mas foi o primeiro livro que me fez de fato deixar de sair de casa para continuar a leitura. Foi a primeira vez que eu senti isso. Tipo, amei. ai, Bem leitor, não você. vou sair de casa porque eu preciso saber o que está acontecendo nesse livro. E, e foi muito marcante para mim na época. O livro que marcou minha adolescência é este aqui. A menina que eu livros livro. Foi um livro que eu amei durante muito tempo ainda amo. Embora não tenha mais tanta proximidade. Enfim, amo. amo Eu não tenho nem o que dizer. É assim, uma coisa com amor incondicional. cinco Melhor autor que a escola lhe apresentou. Eu não tenho um livro em mãos aqui, porém, um livro que me marcou também na época, assim, que eu gostei muito, foi Vidas Secas. Assim, e Graciliano Vamos. Eu não sei se era porque a aula que eu... Né, que eu tive, o professor que eu tinha de literatura era fantástico. Eu não lembro exatamente da leitura em si, mas foi um autor que na época me marcou muito. É, eu lembro. A aula que eu tive também sobre foi, foi fabulosa com Capitão Caverna. O autor que eu lembro aqui muito claramente da minha, da minha infância na escola é Pedro Bandeira que tinha toda aquela série dos caras, a droga da obediência, a droga americana, a droga do pântano, sei lá. Uma alma de droga que tinha aquelas aventuras dos jovens. E eu amava. Pra mim, era o melhor autor naquela época. Um livro lido por causa de um crush. Eu só pula essa pergunta. <risos> Ai, toda vez que tem um negócio de crush, eu pulo aqui nesse canal. É um fato, é, eu não eu nunca sei. Desculpa, é. eu não... Não tem muito essas coisas, gente. É tipo Desculpa. assim, como é? Você tá com o coração quebrado e lê? Ou tipo, é indicação? Não, é, é indicação. Que é, se a pessoa gosta, e você vai ler pra você ter alguma coisa em comum. Pra ter uma coisa em comum com a pessoa, não. Então é uma pessoa que a gente não conhece, <risos> ah, então. pula, cara! O quê? Um livro que gosta de dar de presente? Eu não tenho como escolher outro, senão Extraordinário. Amo. Eu já ganhei esse livro, acho que umas três vezes. E já dei, acho que quatro ou cinco. Inclusive, um delas foi pra Norby. Eu, eu amo. É um livro que eu acho que todas as pessoas, rapazes da Terra, é deveriam ler esse livro, porque a mensagem dele é muito, muito importante. Lindíssima. Também, quem não conhece essa história, vá atrás, porque, meu Deus, e presentem as pessoas com esse livro, porque mais do que recomendado. Outro livro que tem essa vibe de ser muito bom no presentear e que tem uma mensagem muito bonita, é uma mensagem de esperança de Tom Mitchell. Na verdade, assim, eu nunca dei presente esse livro a ninguém. <risos> mas eu, eu ganhei esse aqui, mas gostaria com certeza de dar e é, inclusive, uma dica, né? Se você procura algum livro pra dar de presente a alguém, ele vai contar a história desse jovem, que encontra quem na verdade é o um autor, que uhum. encontra um pinguim e leva ele pra criar, só que a vida dele tá meio desgraçada e o pinguim faz com que a vida dele volte a entrar nos trilhos de alguma maneira, tá entendendo? É, um, é muito bonito. Oitavo questão, um livro que provocou muita angústia. Também já falei sobre esse livro aqui no canal faz um, muito tempo, mas foi Interlúdio, de James McSeill. Esse livro, pra quem não conhece a história, ele vai retratar 30 anos, em média, de dois caras, dois adolescentes, na verdade, que acabam se apaixonando, só que o pai de um deles é Mormon, então vai envolver muita coisa ligada à religião. E ele se passa na década de 70, se eu não me engano, então bem pós-ditadura. É uma coisa meio pesada. E ele se passa aqui no Brasil. Ele tá ali na linha antena e você fica sem assim, saber se realmente foi uma história verídica ou não. É uma história muito bonita, mas é uma história muito sofrida ao mesmo tempo. Foi assim, Nossa, foi muito cheio de desses sentimentos. Assim, cada hora a pessoa sente uma coisa muito diferente, E mas assim, é muito bacana. E como eu falei, são 30 anos de história, então tem muita coisa para ser contada. Um livro que me deixou super angustiado, mas não foi o tempo todo, mas exatamente quando foi terminando foi isso aqui. O menino Que Desenhava Monstros. Que livro que eu não esperava foi esse. Ele vai acontecendo e você vai vendo as coisas acontecendo achando que ele tá vendo uma coisa, só que na verdade ele acaba com todas as suas coisas. O okay. quê? <risos> com tudo que você imaginou e você fica desesperado querendo que aquilo, sei lá, não seja verdade, que aconteça, que volte o tempo, alguma coisa do tipo. Eu amo. Nove, um livro que sentiu muita dificuldade em terminar a leitura. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que Norby tirou esse livro debaixo do ventilador. <risos> ou seja, ele é um apoio do ventilador hoje em dia. Desde que de, eu de ler, ele funciona como um apoio do meu ventilador, esse livro. Meu Deus, que vale Vai, de, de, de... o teu primeiro. Eu, vai Tá, então vou dizer o meu. O meu, eu não posso nem estar rindo muito, mas... <risos> o meu foi Lugares Escuros, de Gillian Flynn, em 2015 ou 2016. Dá pra ver pelo marcador, que foi o primeiro marcador da gente que tá aqui dentro. Está na página 58, desde lá. Faz, tipo, dois três anos. E nunca mais, faz 84 anos. Na verdade, na verdade, em minha defesa o que aconteceu foi que eu vi o filme e não gostei, tipo, dos atores. E aí eu acho que eu fui com um pouco de ranço. Aí me dei mal. Entendi. Mas enfim, eu amo o Guilherme é uma Só esse que ficou meio difícil. O livro do qual eu criei esse pequeno rancinho é esse aqui, ó. É 1974, Red Riding de David Peace Esse aqui é um livro policial que aqui atrás dizem que é equivalente a um cruzado de direita no queixo. um montado de espasmos, nervosos e ritmos alucinantes. Não tem nada disso nesse livro. Foi um dos livros que mais me decepcionou na minha vida. Não sei se pode dizer que é uma decepção, porque eu não esperava nada, assim. Eu não conhecia muita coisa da história, apesar de meu irmão já ter tido lido... Hã? Sim. Ter tido lido na época e de, de ter lido, ah, não é tão legal. Eu fui ler, né? Não sei o que eu tava esperando. Foi podre! Odiei esse livro. É o meu apoio no até hoje. Um livro que foi divisor de águas em sua vida. É o seguinte, sobre essa questão entramos em um consenso de que não tinha como. este não livrinho aqui, as 5 pessoas que você encontrou no céu acho que a gente comenta pouco sobre ele mas pelo menos pra mim, acho que eu li ali por volta de 2012, eu acho 2010, 2012, mais ou menos e foi um livro que me marcou muito na época. É uma história extremamente tocante e é uma história de um senhorzinho que ele morre e aí ele encontra algumas pessoas no céu só que a gente sempre imagina, tipo no senso comum sempre não, mas tipo no senso comum a gente Sim. imagina que a gente vai encontrar pessoas queridas, queridas próximas, que a gente conhece, que, não sei que e na verdade não é bem assim. Geralmente são pessoas que a gente nem sabe que a gente teve influência na vida delas, direto e indiretamente. E aí tem muito essa mensagem. Ah, é muito bonito. Ah, fazer o bem, agir corretamente. Eu, li, eu acho corretamente. que faz uns dois anos que eu li mais ou menos acho isso. Aí foi. É, foi tipo, mind-blowing, <risos> assim, tipo, ah? a vida muda completamente. É muito bom. Então, esses aqui foram os livros que nós escolhemos para esta tag. Se você tem interesse em respondê-la, as perguntas estão aqui no box de descrição assim como o link do canal de Angela só reforçando aqui o link... O link de compra também! O link de compra. <risos> tá aqui, não esquece de clicar. Inclusive, se quiser abrir primeiro, pode deixar logo reservado seus exemplares. Pode deixar também que a gente não vai se opor a isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar seus comentários aqui pra gente conversar um pouquinho sobre estas maravilhas e ficar ligado em tudo que acontece aqui no Elefante e Ele Valeu! Valeu! Cadê alguma coisa? Como é que eu vou saber? Seu celular é seu? É o seu. Sim, mas o seu é que você que sabe, né? E o seu? Sim, o meu tá aqui. Quem sabe de cada um é o seu. <risos>